What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês e hoje eu vou te dar 5 dicas de palavras que usamos errado ao falar inglês. Pode ser referente à pronúncia ou significados, palavras que usamos com um sentido aqui e que eles usam com outro sentido lá. Vou começar com esta banda aqui que falamos Red Hot Chili Peppers ou só Red Hot. <risos> em inglês você pronuncia Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers. All right. Essa marca de carro aqui, ó, Toyota, em inglês pronuncie Toyota, Toyota, beleza? E falando em carro, pronuncie Jeep Compass, Jeep Compass. E também Kia Sportage, Kia Sportage. Bem diferente, né? Olha... Isso aqui, que em português chamamos de Outdoor, em inglês não é isso, mas sim Billboard, billboard. Outdoor, outdoor, na verdade significa ao ar livre, fora. Sabe o famoso notebook? E se eu te disser que notebook significa caderno em inglês? E que isso aqui ó, é um laptop, laptop. Então vamos lá, caderno em inglês é notebook e o computador portátil é laptop. Beleza? Não confunda mais. E por último, isso aqui que você está vendo, ó, não é pendrive, mas sim flash drive. Flash drive. Se você falar pendrive, provavelmente eles não vão entender nada. Então diga flash drive, ok? So that's it for today, learners. Um grande abraço a todos. E lembrem-se, see you around. Bye. Yo, For you, come along and see us know what the road is.